2018 será o ano do apacentamento em nosso ministério. Por que o ano do apacentamento? Estava orando com a Bispa Rebeca e o Senhor colocou em nosso coração a importância de lançarmos este tema para 2018. Confesso a vocês que eu sinto meu coração batendo muito forte pelo tamanho da responsabilidade. Amados, estamos vivendo em tempos dificílimos, em tempos de guerra, de batalha espiritual, onde... É, o campo está tremendamente minado. Quantas informações vocês têm recebido de pastores que estão se suicidando, outros pastores que estão abandonando o altar porque não aguentam mais essa barra pesada. Mas em nosso ministério, 2018, será o ano do apacentamento porque nós queremos consolidar todo o rebanho, porque nós queremos começar a passar para o povo a importância de caminhar em unidade, em aliança, saber o valor de uma aliança. E eu entendo que isso passa por mim, pela Bispa Rebeca, pelos pastores do ministério, por palavra viva, por você que é ovelha, você que é discípulo, você que ama esse ministério, seja em Jacarepaguá, seja em Rocha Miranda, seja em São João de Meriti, nós caminharemos debaixo de uma única visão, uma visão de aliança, o ano do apacentamento para nós, é um ano onde nós estaremos trabalhando, a igreja num todo, você sabe muito bem que muitas pessoas hoje em dia estão sem igreja, são chamados de desigrejados Alguns se sentem orgulhosos disso Eu não vejo orgulho nisso Eu sei que tudo isso faz parte de, de prenúncios da volta de Jesus Cristo Jesus falando com Pedro No Evangelho 2 São João, capítulo 21, versículo 17 Pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro assim Pedro, tu me amas? E Pedro chorando disse Senhor, tu sabes que eu te amo e Jesus disse para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Amado, quando estamos debaixo de apacentamento, nós aprendemos o que é amar as ovelhas, amar almas. Não adianta querermos alcançar o mundo inteiro e deixar a porta dos fundos aberta. As multidões se encontram no coração de Deus, está no coração de Deus. Mas uma multidão sem apacentamento é apenas uma multidão. Nós queremos uma igreja saudável, uma igreja sadia. Uma igreja que ame o seu bispo, que ame sua bispa Uma igreja que ame a palavra, que compreenda a importância de estar debaixo de cobertura espiritual Não adianta, diabo, você perdeu Nós trabalharemos com a filha, Com o nosso coração no altar do Senhor Porque nós queremos sim alcançar a multidão Mas uma multidão que entenda a importância de estar debaixo do cajado do pastor Eu não quero morrer Bispa Rebeca também não quer morrer Pastor Wagner não quer morrer Os líderes do ministério também não querem morrer E eu sei que você que faz parte desse ministério Não quer que o seu bispo morra Então nós vamos entender O que está debaixo de apacentamento Nós cresceremos sim Nós cresceremos De uma forma saudável Verdadeira, amorosa Abençoada Envolvente Você entende isso? Então, coloque uma coisa no seu coração. 2018 será o ano do apacentamento no Ministério do Ministério Paulo, O cajado estará levantado para abençoar você, sua casa, sua família, seus negócios, seus sonhos. Seus projetos. Não se esqueça: ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Dias de milagres virão. De lá que vem o socorro, você pode contemplar. O milagre está chegando, não te desanimes, porque o Senhor mudará. A tua história passará o céu, vai. não vão passar. Operando eu, ninguém impedirá. Dias de milagres virão. Dias de milagres Virão dias, dias de milagres, virão pra você. É somente você ver com os olhos da fé. Então Sim. receba a visão dos milagres.